situação para que o meu lugar. OU! OU! OU! OU! OU! Ei, Agora fractal Vai virar um dos meus fregueses Seu dia de sorte vai virar sua sexta-feira 13 Só que é diferente, hoje até é domingo Só que você vai perder, vai folgar mágoa no cachimbo Porque cê sabe o Mika já te dizer, Irmão, agora eu te acerto como se fosse pedra Porque infelizmente daqui cê não sai salvo É como fosse pedra, você hoje é meu alvo E eu não acerto a verdade que dói Só que não tem como errar aqui esses quatro zói Porque a diferença é irmão, 74 olhos, só que com eles não passa uma visão porque é tipo chip, é tipo Chip, você tem os quatro olhos só que todos são milpes. Visão de Rizalde já mano. vai deixar 30 segundos de resposta para a o vai que vai. Oh. Hey. Você tenta fazer essa rima Mas é a lata ultrapassada Foda-se o óculos que eu tô aqui É porque minhas rimas ficam embaçadas Independente oh. do que você consegue ver Se a letra é convente ou não O importante é que eu chego agora Fazendo improvisação com o coração Afinal, você falou uma fita Mas esse assunto seu não vingou Você falou que era sexta-feira desde mas hoje é domingo Tá entendendo, mano Essa aqui é a coisa, mano Eu falo qual que é a questão E pra você seria melhor Ficar no sofá assistindo falsão Do que vir virar se acabar, acabar com a sua cara no chão. Já deu pra você, não precisa nem de uma rima, meu irmão. <risos> <risos> tá. Terminou, volta 30 segundos. Eu também não deixava. Mata ele e mata ele e mata ele. Você fala chip, você não entende. É que você é amador. É que é uma inteligência comparada com um computador. E eu vou computar nesse instante a sua dor. MC que pensa que é profissional, mas é amador. Tá entendendo, mano? Esse que é meu recado. Faz uma coisa, usa essa derrota de aprendizado. Afinal, mano, não é questão de é que você não consegue ser protagonista nem da própria história. E agora oh! você vem aqui falar essas glórias achando que tem conteúdo bom, faz as asima história. Mano, na moral, isso aqui é ideologia e cê vai voltar pro americana de barriga vazia. Oh! Eita, eu não deixava, hein, Mica. 30 segundos de resposta para Mica violentamente. Mata ele! Ei! Mata ele! Mata aí. Ó. Ei. É falar da própria história, só mais um pescador de ilusões Eu cansei de ser figurante, hoje eu vim pra ser um dos figurões Cê entendeu? Agora moleque, esse é o bagulho, esse é o esquema Se quer falar nas é bosta, moleque, na batalha eu cheguei, já roubei a cena Por que é que eu falo? Fica assistindo o pautão, é lá na Globo Aí para que tal? Ô louco meu, você perdeu de novo aí você sabe mano que a rima é esse bicho Agora cê tá vendo minha rima e tá falando Tá pegando fogo, bicho! É desse bagulho Sabe né, mano? Que agora eu vou incendiando. E né, nesse bagulho o agora somente já tá amassando. Porque agora eu te explodo já falando o Eu Tô colocando fogo nessa porra. Isso nunca mais vai parar de queimar. Pode chamar minha rima de amateraço. Uau! Caramba, amigo. Pesadão mesmo. <risos> tá. Eu não entendo nada, mano. Falou de Naruto é a mesma coisa que. <risos> Essas referências de Naruto aí, mano. Caguei. <risos> ser bem sincero. Aê! Renan vota em 3, 2, 1. Terceiro round. Aê! Pela ordem de rima, barulho para Fractal! Uh -huh. Barulho para Mica! 1x0 um pro terceiro. 1 um a... um pro terceiro e 1 um pro Fractal. Leite decide em 3, 2, 1. Terceiro round. Paran, par bate-volta. Você começa fractal. <risos> Seguimos assim, família. Esse é o terceiro e decisivo round. Bate e volta fractal na voz quando você quiser. Sorta a nós, DJ Vixe, mano. Cadê a mãozinha pra cima, todo mundo? Cadê? Cadê? Energia positiva, pesadão, um boladão. Vem, vem, vem. Situando essa cultura, como eu essa cultura, diga o hip. Hip. Situando essa cultura. Talvez se não perdesse o oh, tempo em casa assistindo ah! Naruto Tá entendendo? Eu faço nesse baile Em vez de assistir anime, porque você cê não tem no seu freestyle? Na moral, cê só fica no quase Quanto tempo cê rima, ainda consegue rimar fora da base Mano, na moral, tô atestado médico Pela falta de flow, tô tomo atestado métrico Agora corta até o segundo chá Fala o bagulho, é tipo asiático. Falei até de asiático. no rimo fora da base, é diferente. o rimo aqui fora do básico, irmão. Essa aqui é a batida. Perde tempo, tiro o Naruto. Tá perdendo tempo cuidando da minha vida, e tio. Então cuida da sua. A rima que é pesada e essa aqui é verdade, nu e crua. Ah, é nu e crua. Cê tá de tiração. Vê anime, o que tá faltando mesmo é a animação. Oh. O meu recado, a sua zima fake, igual de um desenho animado Desenho animado e tá fluindo, porque eu tô rimando, mano em geral tá assistindo É desenho animado, essa aqui é a esperança Porque eu tenho alguma coisa pra ensinar pras crianças Ah, ensinar para as crianças, tudo bem, tá firmeza, então entra nessa dança Afinal seu freestyle é ruim, não tem valor Pergunta pros menores da quebrada, ele chama eu de professor oh! Se chama você a ser professor? Ajuda de foda-se. Porque cê sabe, né, mano? Você se fudeu. Eu ensino pra criança, mas essa aqui hoje não aprendeu. Oh! Oh! Oh! É aquele speak, piquentem. Renan Duarte vota em 3, 2, 1! 1 a 0, fractal. Pela ordem de rima, barulho para fractal. Oh! Barulho para Mica! 2 a 0 para Quintal!